Olá a todos, espero que estejam todos bem nesta fase difícil das nossas, das nossas vidas e das vossas carreiras como, como atletas, todos estão com certeza com algumas dificuldades para fazer os vossos treinos, tá, vou dar-lhes aqui alguns exemplos com um pouco de material que eu também, que eu também tenho e que deve ser comum a ver a maioria dos atletas, tenho aqui uma, um tapetezinho para fazermos algum trabalho no solo, tenho um elástico, Arranjei aqui um palco, que podia ser um cabo de vassoura. Arranjei aqui um tubo do aspirador. Está aqui assim. E tenho uma, uma Swiss Ball. Até com este material vamos fazer o nosso, o nosso trabalho, o nosso circuito de trabalho. primeiro exercício aqui é o exercício para braços, para os bíceps, usando o elástico e o cabo do aspirador. O exercício é para as costas elástico preso no sítio fixo e depois costas queremos aumentar a força chegamos um pouco mais para trás tididas ao peito não liga muito à execução técnica, não é melhor, mas é possível com este material também fazer aqui, com ao peito. Outro exercício, ao mesmo tempo aqui uma posição estática, gostado aqui assim um sítio com uh, o ângulo dos joelhos em, em reto, e depois braços tipo supi. Aqui tem que ser com algum cuidado. Pullover. Agora há fundos aqui a partir de uma posição de meio agachamento. No mesmo sítio, assim, a intensidade, e a fazer força com o elástico.